What's up, guys? E aí, galera? Hoje tem um vídeo muito, muito bacana, tem um jogo para ela e para vocês também. Mas esses dias a gente estava conversando e não lembro o porquê, mas a gente começou a falar sobre algumas melodias, né? E foi em inglês, a melodia, ou a música é... Um que... Reparamos que em, em inglês as melodias e as músicas são um pouquinho diferentes, né? É, e... e eu fiquei tipo, eu conheço essa música em português, só que eu não conseguia lembrar qual que era a música. E acho que uma meia hora passou e eu finalmente é. lembrei. Então, como você chama as, as uh, melodias ou as músicas para as crianças? Em inglês é nursery rhymes. Eu nunca tive uma criança, não sei. <risos> Mas a gente vai ter, então é importante, né? É, eu, deve ter um nome específico em português, eu só não lembro agora. Bom, são músicas para crianças. Sim. E eu acho importante para a gente aprender as melodias e as músicas nas duas línguas, porque quando a gente vai ter crianças, vamos ter que mostrar as duas versões das uhum, músicas, né? claro. Óbvio Então como vai funcionar? Eu vou ler as letras das músicas em inglês E sem cantar a melodia Porque às vezes com, com essa música de a <risos> bitty teeny weeny yellow polka da bikini É muito fácil adivinhar Tipo, pela melodia Bom, eu demorei meia hora, então sem a melodia a gente vai ficar aqui dois dias Acho que não, acho que não Porque as letras não são tão diferentes Mas tem algumas músicas mais difíceis para adivinhar Tá bom Tá bom? Okay. Vamos começar com o clássico E vai ser difícil sofalar as letras e não cantar, não cantar. Mas, mas vamos lá The Wheels on the Bus Go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all around the town. You want precisive mice? No, because ingless. The wheels on the bus go round and round and round and round. Agora, o problema é, qual música em português é essa? Gente, eu não escuto música de criança faz muitos anos. E talvez eu achei... Tem, tem versões brasileiras na internet dessas músicas, okay. mas talvez não são tão populares como são aqui. Tá. É, o problema é que agora, como a gente tem os nossos sobrinhos, eu conheço tudo em inglês, só que eu esqueci tudo em português. <risos> Eu sei a melodia, eu sei, eu sei tipo o ritmo, só não consigo lembrar da letra Agora vou passar o clipe em português, a música em português e você pode me, me falar se é conhecido, bem conhecida no Brasil Vamo ver Não? sou pessoa errada para dizer se essa música é conhecida ou não, gente. Como eu falei, não tem uma criança na minha família faz anos, é. então quem tem filho aí pode falar. Eu não é uma música que, que fala, ah, nossa, eu escutava essa música, mas pode ser que hoje em dia as crianças escutem. Bom, é porque essa melodia, essa música é muito, muito comum entre as crianças, é, todas okay. as crianças aprendem essa. Tá bom? Tá bom. Vamos lá para a próxima. Ok. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merrily, merrily. Life is but a dream. Eu não sei o que é row, O que é merrily? O que você faz num no, no barco? Você. Isso é row, ah, to row Amor, tá. é muito difícil esse jogo Não tô gostando disso De novo, pode ser que Não é muito popular, muito comum Em português Você vai ter que cantar a melodia Row, row, row your boat Gently down the stream Merrily, merrily, merrily, merrily Life is but a dream Ai, se eu que ia jogar esse jogo ia passar um disco dando música de criança <risos> Ok, eu vou passar em português tá Porque você não vai adivinhar Nunca, Nunca? Eu não reconheço tá Mas bom. de novo, eu achei que você ia pegar A música do tipo If you're happy and you know it, clap your hands. Eu falei, cara, é fácil essa, a gente tem em português. É, tem, como tem é em português. Se você está feliz, bata palmas. Você... <risos> não, mas é difícil para mim quando eu estava procurando as músicas, porque eu não sei qual, eu sou dar uma olhada no YouTube, mas todas as músicas têm versão em português, português no YouTube. é, uh, pois é. Antes de continuar o vídeo eu queria falar rapidinho com vocês sobre o aplicativo Cambly mas eu estou aqui para avisar vocês sobre um sorteio que vai rolar no dia 28 de outubro. Você só precisa colocar seu e-mail no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E o sorteio é para dois planos: um para adulto um para criança. É um plano de um mês para 30 minutos de aula cada dia da semana. Super recomendo que vocês participem. E claro, se vocês estão querendo provar esse aplicativo que vai te conectar com de inglês, para treinar seu inglês, eu vou deixar outro link na descrição desse vídeo para vocês que ainda não provaram o um aplicativo, para provar o aplicativo. Tá, vamos lá para o próximo. agora você é zero para dois. Pa, pa. black sheep, have you any wool? Yes, sir, yes, sir, three bags full. One for the master, and one for the dame, one for the boy, Who lives down the lane. <laughs> eu, preciso, eu preciso da melodia. Ba, ba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, yes, sir, three bags full. Tá Essa... Essa eu tenho certeza que eu devo saber. É... Eu conheço essa melodia com certeza. É muito difícil agora que eu tô com a versão em inglês na cabeça tentar. Eu é sei, eu é sei. A música em português é sobre uma ovelha negra também. Meu, minha ovelha negra tem alguma mal. Sim senhor, sim senhor, a Um para o mestre e para senhora também, e um para o que vive. Não conhece? Eu acho que eu conheço a melodia pelo inglês, então. É? Talvez nossa sobrinha tava escutando. Pode ser, mas essa acho que essa é conhecida no Brasil também. Porque o vídeo tem 11 milhões de visualizações. Mas é que pode ser tipo de hoje em dia das crianças. Não da minha época. Não, mas foi na minha época. Droga. Criança. Não deu certo. <risos> Sei lá, a gente, não lembro. Oh, Ó, amor, pega umas músicas mais fáceis, tá bom? Né? esse, I certeza que você conheceria Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. As I say, up above the world so high, like a diamond in the sky. Eu não, eu não lembro a música inteira, mas é brilha, brilha, estrelinha, na na. na, na. Não, não, não. Yeah! A primeira Uou! que acertou, Eva. Ah, beleza! Finalmente! Fabi, <risos> <risos> oh, achei que não ia acertar nenhuma. É, só que eu não lembro da melodia inteira, mas eu lembro dessa parte. É como que é mesmo? Brilha, brilha, estrelinha, tana. <risos> <laughs> não tudo bem, algumas das letras das músicas em inglês eu também não lembrei, eu tinha que dar uma olhada uh, okay. que são? Então okay. tudo bem Essa próxima The itsy bitsy spider climbed up the water spout Down came the rain and washed the spider out Out came the sun And dried up all the rain. And the spider climbed up the spout again. Uh, a dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a é derrubou Vai ser tão legal quando temos crianças para brincar entre as duas versões, né? Uh -huh, vai, legal, vai. Legal. É, legal. não, eu só conheço uma música de aranha. Se não fosse essa eu ia falar, ah, não sei. É. E qual é. Uh, eu vi também que tem uma versão dos Cinco Patinhos. Também em inglês ah. Tem? Ah. Tem, tem. <laughs> Porque isso foi a primeira música de criança Que eu, eu aprendi né? É, no Brasil, é, é. é facinho né? okay. For he is a jolly good fellow For he is a jolly good fellow For he is a jolly good fellow <laughs> <laughs> Acho que eu sei essa. Which nobody can deny Ele é um bom companheiro é Ele é um bom Ele é um bom Pode Você conseguiu a última É a última, droga <risos> Perdi muito feio Então ah. Essa é uma música de criança? É, é mais ou menos, né? É, mas pode ser Eu aprendi quando eu era criança é. Mas não é exatamente para Nossa. as crianças Eu não essa música que faz muito tempo da... É, você escolhe Você coloca o nome de alguém, né? O Brian, bom companheiro Acho que oh, agora que estou pensando, oh, oh, o oh, melhor exemplo de, desse tipo é a música de Happy Birthday Porque em, em inglês, aqui nos Estados Unidos, você sempre comenta como é chato Boring! Gente, é muito entediante, eles só falam Happy Birthday a canção inteira e não batem nem calma! É, só ah, no final, só no final. No meu aniversário esse ano, eu fiz todo mundo bater palma enquanto eles cantavam. Eu falei, então não vai bater palma. Não quero uma coisa chata. Bom, eu ia falar que você fez um bom trabalho nesse vídeo. <risos> mas mas... mas, ah, mas que vergonha! eu ainda te amo. Obrigada pelo participação participação, diverted, but I'll take to learn those músicas. And no, no, no, no, no, no, da no, no, beber. E não, não estamos gravados, porque eu sei que a gente está falando muito, né? no, no, quando a gente tiver no, no, Ainda não, Ainda não, no, no, no, gente, no, que vocês tenham gostado do vídeo. no, vocês têm mais ideias para vídeos no, assim, sempre no, no, no, explorar as diferenças. Entre as músicas daqui, as, as versões do Brasil também. Uh -huh. Então deixa -me aqui nos comentários. Isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.